Fala marada, tudo bem com vocês? Acredito que não, né? Mas eu vou resolver seus problemas, fique tranquilo. Bom, me chamo, Marcelo, e no vídeo de hoje eu irei ensinar dois remédios poderosos que irá te auxiliar e ajudar a livrar de vez da ejaculação precoce, e de quebra, também vai te ajudar a ter mais disposição na cama, e vai satisfazer sua mulher como você nunca viu antes, nessa né? fadão como vocês sabem, mulher de verdade. Que é safada na cama e gosta de muita putaria, nao suporta o homem que goza rápido, e que nao tem disposição e energia na cama. Mas se eu te falar aqui agora nesse vídeo que você pode mudar essa situação e ter mais energia e durabilidade na cama. Mas antes de te passar essas receitas poderosas para a ejaculação precoce, eu peço que você não se esqueça de inscrever-se no canal, ativa o sininho, e curtir o vídeo. Só assim, o YouTube vai saber que você está gostando do vídeo, se possível e tiver ao seu alcance, compartilhe esse vídeo para os amigão que talvez esteja precisando dessa ajudinha. Pois bem, vou citar aqui agora nesse vídeo os dois alimentos poderosos que você irá precisar para fazer os remédios que vai te ajudar a livrar da ejaculação precoce. O primeiro, é a cebolinha, mais conhecida como semente da cebola, as cebolinhas são afrodisíacas e ajudam a diminuir a ejaculação precoce nos homens, e ajuda na energia sexual e disposição. A semente da cebola aumentam a resistência e força de uma pessoa, permitindo-lhe prolongar sua capacidade sexual. Sem contar que a cebolinha também ajuda no aumento da quantidade do esperma. As mulheres amam um homem que goza bastante. Então, você também irá se beneficiar com o remédio feito com a cebolinha. O outro alimento que eu vou citar agora é a cravo da índia. Isso mesmo que você acabou de escutar meu parceiro, o cravo da índia. Evita a ejaculação rápida e aumenta a quantidade de esperma. Pois o cravo atua como um afrodisíaco para homens e também para as mulheres. O remédio do cravo luta também contra a impotência. O remédio do cravo fica com uma cor amarelo claro com um forte aroma picante. Além de servir como chás, esses dois alimentos que foram citados, também pode ser usado como temperos de comida. Vou explicar o modo de preparo de cada um com um pouco de paciência, para você entender muito bem os preparos. Primeiro vou falar como preparar o chá da cebolinha. A semestre da cebola, você vai pegar três cebolinhas. Quando tiver com as cebolinhas em mal, você vai esmagá-las e colocar dentro de um fervedor com um litro de água. E deixe por 5 minutos. Desligue e deixe esfriar. Você deve beber esse remédio de 2 a 3 vezes por dia, antes das refeições. Você pode guardar o restante na geladeira e indo bebendo até acabar. Beba por no mínimo um mês. O outro remédio natural é o chá do cravo da Índia. Você deve pegar uma porção com as mãos e colocar dentro de um fervedor com um litro de água. Deixe ferver por no máximo 10 minutos. Desligue e deixe esfriar. Você deve beber 3 vezes por dia. Não é necessário beber antes das refeições. Você deve escolher apenas um remédio e beber por um bom tempo. Até você notar o fim da ejaculação precoce. E para terminar esse vídeo, não posso deixar de te indicar um vídeo com dezenas de exercícios da hora, meu parceiro. Exercícios que infelizmente não pode ser postado no YouTube por conter nudes. Vou deixar um link na descrição com os vídeos que vai te ajudar a se livrar da ejaculação precoce em apenas uma semana. O link também está no topo do comentário. E ai, meus manos, seus delícias, seus gostosos, curtiu o chás? Se curtiu, deixe seu like aí no vídeo e não esqueça de inscrever-se no canal. Pode ser que você pode encontrar outras dicas valiosas para a sua saúde sexual aqui no canal. Agradeço por ter visto o vídeo até o final. Valeu, e fique em paz.